Boa noite DarkTeno, sejam bem-vindos ao canal Dark Gaming. eu sou o Dark Estou vendo mais um vídeo de Warframe, tudo bem com vocês pessoal? Então pessoal, aqui é só começar a contar de uma coisa. Este vídeo não é uma imitação do canal Homem Invocado, ok? É um eu vou falar sobre o Drops das Relíquias, aqui as relíquias do Prime Vault, as relíquias que saíram do Prime Vault, ok? E por curiosidade também o canal Homem Invocado tem um vídeo. Completamente, eu assisti o vídeo dele quando saiu, é claro, ok. Mas pessoal, para vocês terem uma noção, este vídeo não é sim uma imitação, é a continuação de um vídeo que estava tentando fazer hoje, hoje mesmo, hoje de manhã. Eu tenho um trecho que eu fiz, estava a começar a fazer esse vídeo no vídeo anterior, no primeiro vídeo que eu lancei hoje, ok. Que eu ouvi da build da Pox, ok? Vocês vendo esse vídeo, vão perceber que eu já lancei um pequeno trecho sobre relíquias ok? Só para dizer que não é uma imitação mesmo do canal homem é um invocado, ok? Pessoal, peço mesmo desculpa se si acharem isso. Então pessoal, vamos a conhecer uh, onde quais são as relíquias, ok? Uh, quais são as missões que vocês podem encontrar cada relíquia E depois vamos falar um pouco do que aconteceu com o Void Porque que o Void agora só estão para as relíquias. É rapidinho, é uma coisa muito rápida e simples, ok? É no cabo, primeiro vamos ao Codex Entram aqui no Codex, deixa eu carregar Universe, ok? Vamos entrar aqui no Universe, pessoal Relíquias e Arcanes Entrou aqui E agora? Vocês aqui no Scratch, vocês vão pesquisar Por exemplo, nix vocês veem que podem aparecer 4 relíquias, se vocês pesquisarem reino vão aparecer as mesmas relíquias, agora essas são as relíquias Axe S3 Light lit B3 Meses N6 e Neo R1 agora para saber em que missão dropa cada relíquia essas são aqui vocês vão clicar nela ok e vão ver aqui onde está o meu cursor onde Void o Void já mostrou onde que é o Void ok, vamos ver as missões onde conseguem Axe S3 Atene Belunus, Mardurk, Mitar e Mot. O Mot é uma missão de sobrevivência, que okay, é uma missão que eu gosto mais de fazer aqui para pegar as relíquias. E B3, B4, Light. Temos Ani, Epit, Strimbo, Simbog, Taran, Tarani, Taranis, Taranis Tesrubo e Tiamo. Pessoal, esses nomes são péssimos, não consigo dizer como desce, peço desculpa, mas vocês conseguem ler, ok? Não sigo assim pelo meu raciocínio de voz. Que é péssimo, temos Ani outra vez pessoal, Belun Oxomuco, uh, Streamborg, Trainis, Trainis, isso, Timuark e o o não, não faço a mínima, a sério, nome esquisito. Temos Ana, Ten, Belunus, Mardurk, Imitar, moto Oxomo, o Pessoal, a sério, estes nomes são completamente estranhos para mim, ok? Como vocês podem ver, pessoal, essas são as radicas que vem o, prime, o drop do Prime Vault. Vamos falar um pouco do que aconteceu com o Void. Pessoal, primeiramente o Void está especificamente modificado para pegar essas as relíquias do Prime Vault. ok? Vocês conseguem tanto na missão de defesa, uh, sobrevivência, intercepção, uh, extermínio, captura, ok? Lá vocês vão conseguir as relíquias que estão aqui do Prime Vault. Então, há uma coisa que é diferente aqui: o captura e extermínio não tem rotação. Mas vocês acabando fazendo essas duas missões, certeza absoluta que vão ganhar uma relíquia do Prime Volta, ok pessoal? Não tenham medo, mas fazendo essas missões vão ganhar uma relíquia. Vocês fazem tipo captura umas quantas vezes e saem, entram, saem, entra, saem, entram. Eu tenho certeza absoluta que vão pegar relíquias à vontade, sério, vão pegar mesmo relíquias à vontade, porque como uh, o Void foi, foi modificado para poder dar chance de trop aqui, o Void todo está a derrubar quase todo quanto tem, não se esqueça pessoal. As missões que vocês veem com santas relíquias, estão lá a dropar, ok? Praticamente vendo bem, são as missões todas aqui do Void, estão a dropar relíquias. Então pessoal, já sabem o que fazer, querem ganhar ganha no Prime? Então, venham fazer o Void. Venham experimentar a Void pela primeira vez. Para quem não conhece o Void, eu aconselho a vir com uma firme já opada. Com uma build, nesse caso, preparada para vocês não morrer muito. Porque no Void é tipo morte certa. Mal entrolei morte certa. Se não tiver um esquadrão competente, não estão lá, não fica um tempo suficiente. Ok, tem que ter um esquadrão rígido. Um esquadrão que estão lá para defender ou para sobreviver muito tempo. Ficar horas e horas lá tentar formar as glíquias. Então, pessoal, eu vos aconselho a vir o Void, para as vossas glíquias à vontade. Então, este foi o vídeo de hoje, pessoal. Uma um vídeo aqui para o canal e espero que gostem Deixem o seu like e até a próxima